Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente abrir a minha Glambox do mês de julho. O mês de julho teve o tema Mulheres Incríveis e eu vou ler pra vocês o resuminho de por que esse tema foi escolhido. Criada especialmente para lembrar todas as mulheres icônicas que nos ajudaram a chegar até aqui e nos lembrar que nessa história todas nós somos as protagonistas já que somos fortes, empoderadas e incríveis, é claro. E a caixinha é essa aqui. Ela é esse rosa bem Lindo. Aqui na frente tem algumas mulheres que foram importantes na história e um, pequeno, um lembretezinho da Lei Maria da Penha. E atrás ela é um rosa mais clarinho. E esse mês eu não erro mesmo porque foi mesmo meu aniversário, então eu tava ansiosa pra ver o que, que ia vir na minha caixinha, na caixinha do meu mês. E vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Primeira coisa foi um cartãozinho de feliz aniversário da Glambox. Uh, desejamos a você toda a alegria e felicidade do mundo, é muito bom comemorar juntinhas este mês tão especial pra você espero que este novo ano seja cheio de realizações, aproveite seus produtinhos pra deixar o seu mês ainda mais especial podia vir um produtinho, de verdade, né de presente de aniversário, eu ia curtir mais, mas tudo bem, veio uma cartinha aí, o que veio te faço na caixinha, vamos começar, porque eu estou ansiosa, aqui bem na frente eu vejo uma água micelar sem enxágue e higieniza, sua visa, tonifica, hidrata e demaquila todos os tipos de pele, face, lábios e olhos limpeza total da pele da Ravena, e ela tem 100ml, é uma miniaturinha eu dei uma olhada na internet e essa aqui custa mais ou menos uns 20 reais a versão full size não achei na internet o preço dela a versão travel size, né que são esses pequenininhos, mas muito bonitinha, não conhecia essa marca quero muito testar, dá pra fazer até uma comparação dessa aqui com a da Nívia. Daí eu posso fazer pra vocês. Outro produtinho que veio é esse gloss Longa Duração Make Less, da Glocks Me. São dois batons, parece, dois glosses. E o meu é na cor número 1. Um, e no verso dele, ele tem um espelhinho pra facilitar, né? Pra deixar na bolsa e tal. Eu ganhei um nude e um coral. Eu acho que esse coral não vai funcionar pra mim, porque o meu fundo de pele é amarelado. Então, talvez essa cor fique me deixe mais amarela ainda, mas depois eu testo e conto pra vocês. Esse duo de batons eu encontrei na internet por 10 reais, mais ou menos. E eu já tenho maquiagens da Glocks Me que vieram nas outras caixinhas e são muito boas, então a expectativa desses batons tá bem alta. Outro produtinho da caixinha é uma sombra unitária da Bitarra eu não conhecia essa marca, só que ela veio quebradinha, mas não tinha muito o que fazer mesmo. Essas sombrinhas são mais delicadas e é na cor c Tenta. Deixa eu ver se eu consigo abrir É um marrom com brilho dourado Bem bonito e é bem a paleta de cores que eu uso Pena que ela veio quebradinha, dá um dó E esta sombrinha unitária custa mais ou menos 10 reais na internet Outro produto da caixinha que Esse que eu tava bem ansiosa pra testar Eu vi na caixinha de outras meninas e eu fiquei louca Eu me sujei inteira daquela sombra Eu tô com a mão inteira brilhando E é o Truth Trud, frud, não sei como é que se pronuncia esse nome. Gel hidratante corporal pink. Ele tem, se eu não me engano, ácido hialurônico. Com ácido hialurônico, proporciona hidratação, re revitalização, desodorização e frescor imediato. E vem aqui também as redes sociais da marca que eu vou... Olhar, com certeza. E vamos abrir aqui para cheirar, porque ele veio lacradinho. Não sei dizer do que, que é esse cheiro. Ele tem cheiro de perfume mesmo, não é cheiro de cítrico, floral, não. Ele tem cheiro de perfume, sabe? Tipo, aquele fundinho de cheirinho de álcool, assim. É gostoso, não é enjoativo, mas eu não consigo identificar. Vou ficar com essa coceira na, na cabeça, tentando lembrar do que, que é esse cheiro. Da onde que eu conheço esse cheiro? Mas ele é bem rosinha e parece ser bem gelatinoso, assim, Bem consistente. Não é um gel, né? Então tem que ser bem gelatinosinho mesmo. E esse potão de 200 gramas custa R$ 89,90. Eu achei bem caro, mas vou testar e conto pra vocês o que, que eu acho do produto. Os últimos produtos da caixinha são um shampoo e condicionador. Esse aqui é o Retime Time, da Sherry Beauty. Eu não sei se é Sherry ou Sherry, mas é alguma coisa desse gênero. Ele é um shampoo de limpeza profunda, que promove brilho e leveza. E um condicionador que promove maciez, e brilho e, leve... e leveza dos fios. Então tá aqui. Eles estão lacrados aqui com plástico Pra não vazar na caixinha. O que é muito bom, porque às vezes vaza mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar a ponta aqui. Esse aqui é o condicionador. Vamos cheirar. Não é baunilha. Mas é alguma coisa assim mais docinha. Não é enjoativo. Não achei é enjoativo. Mas é um cheirinho que me lembra inverno. Assim, é um cheirinho quente. Então achei bem gostoso. E o shampoo. O do shampoo já é um cheirinho mais frio. Não sei é, por porquê. Eu acho que cheiros transmitem a ideia de uma temperatura. Então, alguns cheirinhos eu penso mais em inverno, porque eles são cheirinhos mais quentinhos. E outros que são de, de verão, porque eles são mais frescos. Então, o shampoo é bem refrescante. Tem um cheirinho bem leve. E o condicionador, ele é mais quentinho, assim. Tem um cheirinho um pouquinho mais quentinho. Aí diz aqui que o shampoo foi formulado com extratos altamente emolientes, proporcionando maciez, brilho, balanço e leveza dos fios, tirando ressecamento por causa dos processos químicos ou agentes externos. Aí ela é uma linha para cabelos sensibilizados. Com alta concentração de ativos, o condicionador proporciona um sensorial de alta hidratação e emoliência nos fios, logo na primeira aplicação. Já sentindo uma melhor penteabilidade dos fios, recomendado um tratamento capilar para ajudar a hidratação instantânea de fios ressecados, frágeis e sem brilho. Nossa! Corajoso esse condicionador, prometeu bastante. Vou testar. E faço vídeo aqui no canal pra mostrar pra vocês. Tô bem ansiosa. Esse parzinho aqui custa 98,50. Eu tô até com medo de gostar. Porque se eu gostar isso aqui, com isso aqui nesse preço, eu nunca mais vou poder comprar, entendeu? Gostaria que, me, que eu estivesse errada e que eles não fossem tão bons. Mas a promessa tá bem alta. Então, depois eu conto mais pra vocês. Essa foi com certeza a caixinha que veio menos produtos. De marcas que eu não conhecia Que eu nunca tinha visto E também produtos mais caros Porque veio dois produtos de quase 100 reais cada um Na verdade três, porque é um shampoo e um condicionador E o valor total da caixinha Foi 228,40 Ou seja, três vezes Mais que o valor da assinatura anual Ainda assim, mesmo vendo Poucos produtos, foram produtos bem caros Então valeu a pena sim Confesso que não são os produtos assim Que eu acho, nossa, mais diferentes que seja mais novidade, porque batom, sombra, água micelar eu já recebi em outras caixinhas, então não é nada muito absurdamente novo, mas o creme, o shampoo e o condicionador, eu realmente quero muito testar e eu fiquei muito empolgada. Se tu gostou da caixinha e quer assinar a Glambox o meu cupom de desconto vai estar tá aqui no box de informação, com ele tu ganha até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura então não perde essa chance, e se tu gostou do vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal, a playlist das outras Glombox vai estar aqui no box de informação também, se tu quiser ver as outras as caixinhas dos outros meses e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até, tchau!